Alô nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, é Remix no ar e hoje o registro nosso é aqui no bairro Restinga, de Mafra, na casa de acolhimento. Estamos com o Éder que administra, tem um evento que vai acontecer e ele, claro, vai trazer para vocês esse convite diferenciado, especial. Vamos então conversar com o Éder que conta para nós, quando é que acontece? Tudo bem, Márcio, tudo bem os internautas da Redemix, né? Da Mafra Mix. Então, a gente vai estar aí realizando um evento religioso, agora no próximo dia 12 e 13, lá no Raiz da Tradição. É esse evento é em prol aqui da comunidade moldados por Maria Imaculada, para arcar com a Casa Bom Samaritano e a casa, outra casa de missão que a gente tem em Rio Negro. Então, queria já agradecer as pessoas que já fizeram a sua inscrição. Também dizendo que tem algumas inscrição, né? Também gostaria de aproveitar esse espaço, Márcio, para avisar as pessoas que vão participar, né? Até todo cuidado, né? A exigência da, da vigilância, né? Máscara, álcool em gel, distanciamento. Então, que todo mundo possa se cuidar nessa situação, né? A gente vai também levar a sua carteirinha de vacinação, né? Que é o protocolo, né? São dois dias de, de encontros. Isso, começa no sábado pela manhã, às 8 da manhã, e daí no, no domingo também, às 8 da manhã, até o final do retiro. Vagas limitadas e já está terminando. Isso, agora estamos nos últimos dias aí da inscrição, né? A previsão para isso encerrar na quinta-feira, né? Ainda resta algumas. Então vamos deixar esse convite, você que ainda tem interesse em participar com a gente desse momento de oração, de fé, é, pode fazer sua inscrição aqui na Casa do Bom Samaritano, também na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro, então e, e também lá na na Livraria Carisma de, de Mafra. Aproveitando também, vamos atualizar as informações, o progresso que está tendo a Casa de Acolhimento Bom Samaritano. O que você pode contar para nós, para os nossos seguidores, as novidades e essa luta do dia a dia? Então, Márcio, estamos aí na caminhada, né? não podemos esmorecer. Né? É, chegamos, graças a Deus, a 10 meses de Casa Bom Samaritano. Já temos frutos né, que foram colhidos. Temos aí um filho que já completou os seis meses, já está trabalhando, só vem dormir na casa. Né, que é essa, Esse é o objetivo, né, colocar eles no mercado de trabalho também. Também temos aqui três filhos que são cadeirantes, né, que estavam em situação de rua, e um, um irmão também que foi convidado, foi é, pedido ajuda para a gente, a gente acolheu ele. Então, queria aproveitar esse espaço, né Marcia? a gente vive aí de doações, de providência, né? infelizmente ainda não temos né, nenhum recurso público. Então, aqueles irmãos que quiserem nos ajudar, quiserem é, de repente é, conhecer o trabalho da Casa Bom Samaritano, e está conosco aí qualquer informação podem nos procurar pelas mídias sociais, né, e pelo nosso WhatsApp, né, no 984399709. Também como registro, no início a gente até esteve aqui presente, tinha um número limitado de vagas. Com toda certeza, pelo trabalho que vocês estão fazendo nesse acolhimento, essas vagas já, claro, limitou, se passou do espaço, mas vocês sempre estão dando jeito. Então, mas a gente teve que readaptar né, a, a quantidade de pessoas. Né? O início era 12, hoje nós estamos com 18, então a gente aumentou algumas vagas, se adaptou. né. Também, é, graças a Deus, né, e as parcerias que a gente conseguiu conquistar, né, que eu aproveito o espaço sempre, a gratidão, a, gratidão, né, a Fundação João 23 o espaço sentido também a ajuda de que eles nos dão mensal, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro e também a paróquia Matriz São José e os Vicentinos Legos, né, que nos ajudam com alguns alimentos, e também agora a gente começou uma parceria também com a casa da madeira né, que que tem esse compromisso de dos seis meses é, oferecer o um emprego para os meninos né que completarem seis meses e começar o trabalho a vida no, no, no mercado de trabalho é a casa de acolhimento bom samaritano aqui na recinga ela está aberta à visitação sempre sempre aberta à visitação às vezes as pessoas têm curiosidade né, saber como que funciona como que é como que é o, a, o processo né de internamento o período que fica tudo então se você tiver uma dúvida, alguém que está assistindo essa live tiver uma dúvida como funciona, então só nos procurar que a gente vai acolher com muito carinho e também explicar como funciona. Estamos atrás de voluntários, fisioterapeuta, né? se alguém tem algum fisioterapeuta queira nos ajudar, algum médico é, na área da enfermagem, então a gente sempre é, assistente social, então a gente tem essa necessidade, essa carência, né? então. Se de repente alguém que trabalha nessa área tiver quiser fazer um serviço voluntário com a gente aqui, estamos com as portas abertas. Muito obrigado ao Éder, o Éder da Merculada, como é conhecido, que administra a Casa de Acolhimento a, a Bom Samaritano aqui no bairro Restinga, sempre atualizando essas informações e também já se tornando uma referência nos nossos municípios.